Um abraço para vocês, queridos telespectadores. Um abraço para você, queridos internautas. Estamos começando aqui o, o nosso programa entretenimento. O entretenimento sempre com o objetivo de trazer informações importantes para vocês. não é? Sempre com o objetivo de trazermos algo que seja interessante para a comunidade. Você já se inscreveu em nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscrevam-se. Dê o seu like, ative o sininho, para que você possa participar do canal Mais Brasil, que traz sempre informações bacanas para vocês. Hoje nós estamos na cidade de Itapajipe, uma bela cidade, bonita, cidade limpinha, cidade maravilhosa. Estamos aqui no novo prédio da promotoria pública da Comarca de Itapajipe. Dr. Rogério está do nosso lado e nós vamos bater um papo com ele sobre o presídio. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom dia, Sargento. Tudo bem? Tudo bem, querido. Bom estar aqui presente. Muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço o convite aí. Estou à disposição para doutor, o da nossa população. É, recentemente, Itapagipro levou um choque assim, quando se falava que ia fechar o presídio, né? Fechamento do presídio até dia 21. Aí nós fizemos uma matéria com a Mara e Graças a Deus, com a intervenção do deputado Aelto, ele que interviu junto à Secretaria de Segurança do Estado de, de Minas Gerais, as coisas liberou. Me fala um pouco sobre esse trabalho que este presídio de faz. Nós sabemos que é uma coisa maravilhosa. Sim, o presídio de Itapajip hoje, ele, ele possui uma estrutura física é, razoável, podemos assim dizer, em comparação com as demais cidades do Estado. E temos aqui uma, um, um trabalho em conjunto, eu costumo falar que o presídio, para ele poder funcionar, tem que ter algum trabalho em conjunto conjunto. Seja é, da Secretaria de Segurança Pública, seja do Ministério Público, do Judiciário e das autoridades locais. E aqui nós viemos vemos trabalhando, viemos é, melhorando estruturalmente, dando condições para os presos. E recentemente nós recebemos essa notícia, até meio que uma surpresa, do fechamento do, do, do estabelecimento prisional aqui de Itapajipe. É, embora a gente falar que seja uma surpresa, a gente já sabia que que é uma política estadual de concentrar é, os presídios maiores com a construção do presídio de Turama. Frutal, há hoje uma licitação já em andamento para a criação de um presídio maior. A gente sabia que em breve o presídio de Tapajós seria fechado, mas surpreendeu um pouco pela forma é, que teria chegado. Então, nós mobilizamos as autoridades locais, os deputados estaduais, de federal, é, para tentar mobilizar o secretário de Segurança Pública, o doutor Rogério Grego, mostrar a realidade do, do presídio aqui de Itapageiro, para a gente tentar mantê-lo aqui, ainda que de forma provisória que seja, mas para mantê-lo é, mantê funcionando em razão das estruturas físicas hoje, da, da, da estrutura de pessoal e das condições favoráveis, da, principalmente da comunidade que trabalha em pró- dos reeducandos. Na verdade, quando a gente fala, vamos, vai fechar o presídio, muitas pessoas podem pensar assim: que maravilha! Mas não é por aí, né, doutor? Exatamente. Presídio hoje, é, a população, muito, muito da, da população, é, critica é, o estabelecimento prisional, mas a gente sabe que ele é, é um mal necessário. Um mal necessário. Ele se faz necessário tanto para poder dar àquele, àquela pessoa que está em conflito com a lei aquele que vem infringindo a lei, é, que ele seja segregado da sociedade, porque ele não possui condições de viver em sociedade, ele é, seria uma forma de retribuir o mal que ele que ele causou, mas também, é principalmente, é uma forma de ressocializá-lo, é de tentar dar uma oportunidade, criar uma oportunidade, para que ele saia dali e não volte para o mundo do crime. Inclusive... A gente na matéria que realizamos com a Mara, a gente viu que há um trabalho de socialização muito grande em, em, em, com, com os, os, os detentos, né? Agora, no, na sua opinião, é, o, senhor, o senhor disse aqui no início que já sabia que poderá novamente acontecer isso futuramente. Você acha que? o presídio aqui de Itapají, com essa estrutura que tem, porque ele é bem estruturado, né? uma, uma, uma administração segura, bonita, você não acha que ainda corre o risco de, de um fechamento? Então, Sérgio, a gente, verdade é uma política estatal, a gente, não dá para saber, eu não, não posso tem falar né? para vocês que, que vai fechar ou não vai fechar, porque é uma política é, estadual e, e eles têm essa autonomia de, de fazer essa movimentação e, e de análise, principalmente nas cidades pequenas, que a gente sabe que é um, uma dificuldade, principalmente para manutenção de pessoal. É, hoje, o grande problema do estadual é a falta de agentes penitenciários para cobrir todo, todos os presídios. Então, vem, uma é, pelo menos ao que aparenta, é uma política estadual de concentrar em presídios maiores, porque aí diminui o custo, diminui é, a forma de, de, de contratação desses desse agentes de penitenciários. Há uma... Uma, uma maior flexibilização desses agentes em prol das cidades pequenas, que a gente sabe que hoje é, ela é deficiente ainda algumas, alguns municípios, para atrair pessoas, principalmente de fora, um concurso, pessoas que são aprovadas no concurso, às vezes eles vêm no primeiro momento, mas depois futuramente eles buscam é, voltar para suas residências ou buscar umas cidades maiores com mais estruturas. Então a gente consegue nos, nos grandes centros é, essa, essa melhor estruturação, mas, infelizmente, infeliz, é, né, é um direito do preso é, cumprir a pena próximo da sua família, que é uma forma de ressocialização. Então, a gente busca é que ele cumpra, principalmente, é, de uma forma mais próxima da sua família, que é muito importante para esse processo de ressocialização. Agora, se realmente tivesse acontecido isso, se não tivesse tido a intervenção, aí é, eu, eu costumo dizer, na intervenção principalmente do, do deputado federal Aelto, que imediatamente se posicionou junto com o Gustavo nesse aspecto, se não tivesse, se o presídio tivesse fechado, vamos dizer assim, parou ou que futuramente venha fechar, quais os prejuízos que isso traria para a comunidade ou não traria? Sim, o presídio de Itapajipe hoje, ele abriga os presos principalmente da cidade de Itapajipe, São Francisco de Sales, e da comarca de Campina Verde, que é uma comarca próxima aqui que muitos detentos daqui é, vêm para cá para cumprir pena em Mas razão de já, já ter se desativado o presídio que existia na, no município de Campina Verde no passado. É, e a partir do momento que fecha o presídio, nós temos os, os grandes problemas que a gente conseguiu visualizar e demonstrar para o Depen, foi que os nossos presos aqui hoje são presos de baixa periculosidade, não estão faccionados, Estão aqui cumprindo pena próximo dos seus familiares, e a partir do momento que se desloca esses presos para presídios maiores, é, ali ele, ele, a gente sabe hoje que o presídio, embora tenha toda uma estrutura, mas ele vai se encontrar com presos de outro, de, outro, de todo o estado, é, nesses grandes centros, e ali pode ser que ele, ele volte, às vezes até pior do que, do que ele entrou. Então a gente busca, principalmente na manutenção desse presídio menor, é mantê-lo próximo da família, principalmente, e dar uma estrutura digna para que ele volta a, e volte e possa viver em, em sociedade. sociedade futuramente. Né? Na verdade, como o senhor disse no início, ressocialização mesmo. Exatamente. É, eu falo que o, a, o crime não pode compensar, Sim. então a pena ela é necessária, ela tem que ser dura, e, mas a todo, é, a todo tempo também ela precisa ser dar condições para que se reeducando volte futuramente, porque ele não fica preso eternamente, ele volte para poder conviver em sociedade de forma que é, igual nós temos aqui é, a, a horta, processos de, de trabalhos voluntários. Então a gente consegue fazer um trabalho mais artesanal, podemos assim dizer, com esses educandos para que ele possa de voltar a viver em sociedade. Quantos presos nós temos aqui hoje da Pagê, doutor? Hoje nós estamos aproximadamente 147 presos, a última visita que eu fiz, estamos com 147 presos. E as, as instalações? As instalações hoje a gente vem através de projetos sociais, inclusive em razão de, de, de verbas pecuniárias, de transações penais, de acordo com a perseguição penal, em parcerias com o COPEC, com o CEP, nós viemos, fizemos uma estruturação é, boa do presídio e há uma possibilidade, inclusive, de uma melhora da, das, da, para aumento da capacidade para poder atender toda essa, pelo menos, essa, nossa comarca e a região. Muito bem, e a possibilidade de um aumento do presídio, o senhor pode, a senhora acredita que, eu, que pode ocorrer? Sim, nós já até, inclusive, havia um projeto, a nossa, nós, nós já estávamos em diálogo com a Secretaria de Segurança Pública, com o DEPEN, porque havia um projeto é, pelo COPECO, aqui de Itapajipi, na tentativa de aumentar na verdade, havia uma, uma ala destinada aos presos do semiaberto, que poderiam voltar a ser cumpridos pelo regime fechado e uma área externa, separada, inclusive, para abrigar os, os reducandos do Semiaberto. Então, já havia esse projeto, nós estávamos dialogando e aí foi quando surgiu. A gente aguardava um, uma autorização, inclusive, para fazer essa, essa melhoria e aí foi quando gente, nós fomos surpreendidos com essa notícia. E aí veio toda a mobilização para demonstrar realmente a estrutura que há hoje em Itapají e o que nós estamos fazendo para tentar dar uma melhor qualidade de vida para esses educandos. E a família empenhada dos detentos agradece, né, doutor? Sim, eu acredito que a família, eu acho que é a é, é principal que, que demanda, porque toda uma logística, a partir do momento que eles são é, deslocados para, para outras penitenciárias aqui da região, há todo um curso para, para movimentação, para visitas, e a gente sabe que a família é muito importante nesse processo de socialização. Outra, uma outra coisa que eu gostaria de ver com o senhor, não tivemos nenhum problema de fugitivos, de problemas, problemas evidentemente que dentro de um presídio sempre vai existir. Mas os problemas mais graves que possa afetar a sociedade, aqui em não tem isso. Não temos. Eu estou na comarca aqui há um ano, é, nesse período nós não tivemos nenhuma fuga, nenhum é, incidente grave, seja de lesão ou qualquer outra intercorrência. Então, mas é, isso decorre principalmente... Até por manter os presos é, da nossa comarca, que não são de alta periculosidade, é, são presos é, regionais, podemos assim dizer, que não estão ainda ligados a facções criminosas, ao mundo é, do crime assim, um pouco mais organizado. Então, nós temos esse coisa e nós temos aqui um diretor, o Antônio Carlos Trevilim, que é um, é um agente espetacular, que vem fazendo um trabalho muito importante também para a segurança do presídio. Então, doutor, eu quero agradecer mais uma vez ao senhor por nos receber aqui na sua sala. Parabéns pelas novas instalações, muito bem montado. A promotoria pública aqui na cidade de Itapajipe, que maravilha. É gostoso a gente visitar cidades vizinhas e ver uma organização dessa. Eu agradeço mais uma vez e quero parabenizar o senhor dentro do judiciário para esse trabalho que vem realizando em ressocialização, porque... Não é porque são presos que não devem ser tratados como seres humanos, né? É, exatamente, Sérgio. O nosso trabalho é esse. A gente vem desenvolvendo um trabalho aqui, a doutora Jumiara, que é a juíza aqui da comarca de Itapajipe, em parceria com o Ministério Público, COPECO, CONCEP, é, inclusive o prefeito Ricardo, o prefeito Gilmar de São Francisco de Salles, a, os quais contribuíram é, imensamente para a manutenção, articularam essas reuniões... É, conseguimos parcerias para poder, inclusive, melhor, é, trazer essas melhorias, e, inclusive, para desenvolvimento de trabalhos para o educando. Então, aqui, o, o, o que gratifica para a gente e, e demonstra para toda a sociedade o quanto é importante é a forma que esse trabalho vem sendo realizado, com uma parceria entre o Poder Público Municipal, Poder Público Estadual, o Judiciário, o Ministério Público e os demais entes da, da sociedade ah, civil. Ainda porque se não tem parceria, não vamos a lugar nenhum. Exatamente. Se não foi um trabalho conjunto, muito difícil a gente conseguir chegar a algum lugar. Eu deixo a câmera à sua disposição, caso o senhor queira fazer algumas reivindicações ou algumas colocações especiais. Bem, eu queria agradecer, senhor pela oportunidade, agradecer ao prefeito Ricardo, ao prefeito Gilmar, da cidade de São Francisco de Salles, é, agradecer principalmente à doutora Juniara pelo, pelo, pelo empenho, eu acho que sem ela, essa, essa manutenção do presídio hoje seria inviável. O Antônio Carlos Tevlin, que é o nosso diretor do presídio, e dizer que o Ministério Público está aqui de portas abertas para interlocução com os demais entes, para tentar sempre buscar uma melhoria para a nossa comunidade.